E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch O jogo está em inglês, mas saiu um, uma tradução feita por fãs, vou deixar o link na descrição, aí. É o link da comunidade no Facebook que fez um trabalho excelente É, é pra, somente para PC é a tradução, mas tá bom, vamos continuar aí, vamos jogar mais um dia De volta aí com a Mae, nossa vida torta E agora vamos indo. Todo dia é uma aventura. Todo dia eu tenho dificuldade de descer escada. No começo a, a nossa mãe falava com a gente, mas agora ela parou de chamar a gente. Tá em época de Halloween. Parece que cada vez que a gente dorme muda de estação. Talvez não necessariamente se passe apenas um dia As crianças correndo na rua Ou eu sou muito desatento né, e foi sempre Halloween Hoje a gente não vai pelo esgoto, vamos direto pra... para onde a Bia tra trabalha Nossa amiga Jacaruga, velho chapa, promoções de outono Oi, Maia. Como é que vai o velho chapa? Fazendo eu desejar que eu também estivesse chapada, velho. E eu já tô ficando. Porque que o estresse? Bom, além de sempre, nós vamos sediar aquela peça de harvest. Harvest? Idiota amanhã. Mãe! Pois é, eu nunca mais me ofereço para fazer isso. O que você vai fazer hoje à noite? Ah, nada? Tô tipo super cansada, porque tudo na minha vida é cansativo E eu tô fazendo o trabalho tipo de três funcionários mais o dono da loja Mesmo sendo, só uma funcionária e a loja não sendo minha Ué, achei que por algum motivo você mandava na loja agora Pois é, né? Mas também não quero Eu prefiro a morte <risos> Ela é alegre, né? Faz um favor pra mim, constrói um caixão com os materiais e as ferramentas da loja E me enterra bem longe daqui Eita, penso! Ah! Enfim, não vou fazer nada hoje à noite. A gente pode fazer várias, vários nada juntos. Tá, né? E aí, o que você quer fazer? Bora dar um rolê! Oi, Bé. Oi, Maio. Oi, Germ. E aí, mano. O Germ tá me ajudando a descarregar os negócios pra fazer uma grana extra. Enfim. Hoje são mais. Hoje eu saio mais cedo pra fazer umas compras no mercado. Você quer ir? Claro. Só vamos. Acho legal os olhinhos acompanhando. Vamos? Vocês têm tantos martelos. Caramba, quantos tipos de prego. Tá né? Ele parece um personagem de um livro infantil, feito pra explicar, seja lá o que for. Jantar na beia. Muito bem. Vamos jantar na beia. fazer um mercado com ela? Talvez. Não, já sabia. Esse mercado matou o bom. Pra burro, É, mais ou menos Não Você sabe que quem trabalha aqui não tem nada a ver com isso, né? Tem razão, ok Tem que pegar umas coisas rapidinho Poxa, achei que a gente tava num rolê Ah, a gente tá num rolê Só vim pra pegar Só vim pegar algo pra jantar com meu pai Não tô a fim de fazer compras agora à noite Deixa eu escolher a comida Ah, agora você vai jantar com a gente? Posso? Hum, pode? <risos> você tá perguntando? Não? Mas é que agora é a certeza pra você dizer não Vou lá pegar o que a gente quer... vai comer então Pera, tá falando sério? Tô Quer saber? Pode ir, dei fazer compras Só preciso de um prato principal e dois acompanhamentos Chique Ah, somos uma família tradicional Tipo de prato principal. Pode ir na seção de carnes quando tiver pego o resto. E a sobremesa? Não somos crianças. E a entrada? Não temos muito dinheiro, mãe. Ok, ok, ok. Vai olhando as coisas e eu já já volto. Só escolhe bem e vê se não demora. O meu pai é alérgico a brócolis. Aí sem roubar as coisas dessa vez. Ah. Eu tenho dinheiro pra pagar. E aqui tem câmeras também. É mesmo. Vamos lá. A gente precisa de um enlatado ou coisa do tipo. Tá. Vamos olhar aqui. Isso aqui parece brócolis. Sucotache, sucotache. Sim, delícia. Macarrãozinho de queijo, tata-batata, purezinho suave. Vou pegar um macarrãozinho de queijo. Bom e velho queijo com macarrão. Sim. Mano, só ouro. <risos> Varnições, biscoitos, verduras, verdura não parece próprio para mim. Biscoitos. muito bem. Sim, pula uh -lá, lá. Tá feito nossas escolhas. Meu pai trabalha no açougue, a gente pode ir lá ver a carne. Ok. Ela se movimenta conforme a gente se movimenta. E se a gente pular? Esse é o jeito. Correto de se comportar no mercado. arroi garotas! Oi, pai! Quanto tempo, Béra? Como você tá, Sr. Borowski? Não tenho do que reclamar. Só eu e as carnes. Porque nenhum em carne. Faz bem ter uma relação com os melhores tipos de peixe e carne. Verdade. Ainda acho estranho ver você aqui. Melhor que a outra alternativa. Acho que vi o nosso antigo professor de música quando a gente chegou. Ah sim, aquele era o Sr. Armstead. Parece que o trabalho dele é ficar dando oi pras pessoas. É, recepcionista o nome. Sabia que conhecia ele de algum lugar. Que outra alternativa? Desemprego, é verdade? Melhor que desemprego, é um emprego. Qualquer emprego. Então, o que vocês estão fazendo? O que vocês meninas estão fazendo por aqui? Pegando umas coisas pro jantar? Como tá seu pai? Hein? O que eu posso fazer com vocês, garotas? Carne moída, costela de porco, frango. Ah, eu começou um jacarés eu vou ficar peixe. Qualquer um tá bom, jantar pra três não muito caro. É um jacaré e gato, peixe tá ótimo. Pode deixar. Hum, já decidi a carne? Sim. B, você deveria jantar com a gente qualquer dia desses. No Rampanter? Hum em casa, mãe. Posso assar uma carninha pra gente. O que a gente precisar, corto. Aqui tem tudo o que imaginar. Seria um prazer, obrigado. Aham. Uhum. Tá, pega lá a nossa carne. Tá, caminho. Aqui, jantar decidido. Eu não tô nem olhando o que você pegou, de tão cansado que tô. Vai ser bom. Tá bom, vamos indo nessa. Ok, meninos, o que vocês têm aí? Hum, hum aham, tá. Parece 100% aqui. Okay. ok, valeu, Sr. Boroski. Manda um oi pro seu pai por mim. Até mais pai! Eu legal né, esse caraca! Isso foi muito legal! Muito! Comprar comida! É realmente algo inédito! Seu sarcasmo foi ligado! compração são muito legais! Uhul! <risos> 30 segundos depois! Muito bem! A casa dela é meio mal iluminada. Hora da janta. Isso tá bom. Obrigado. Até que tá bom mesmo. Valeu. Dá pro gasto. Agradeço. Ficou bom, mãe. Obrigado. Não tem como errar com carne e carboidratos. Obrigado, mãe. Eu sou muito boa cozinheira. Comida é bom. É mais ou menos, às vezes. Comida é bom demais, tô sabendo <risos> conversa, mas nada a ver Então é isso, tá tudo pago até o mês que vem Tá bom então Para resolver a questão do sal gema, já deve estar tudo certo lá O Robin ainda tem aquele caminhão? Até onde eu sei, sim Então, eu preciso que você assine algumas coisas, deixe lá na cozinha Daqui a pouco eu vejo Assina por favor, a gente tem que pagar o pessoal daqui a pouco não precisa me lembrar. Eu sei mais. Não precisa, Beatriz. De onde? De quem é o nome na escritura? Sei eu, pai. De quem é o nome nos cheques? Sei eu. Climão, hein? Os Smelters vão jogar hoje. A gente vai pro meu quarto. Tá. Divirtam-se, garotos. Obrigado pela janta, mãe. Que isso. É. Empresa familiar é, é tenso. Vocês acabaram de se mudar? Faz uns 10 meses. Porque ainda não tiraram tudo das caixas? Gostei da sua vitrola. É bem legal, para uma vitrola. Era da minha mãe. Eu não tenho nenhum disco, nem compro discos. Minha mãe adorava. Ela dizia que era retrô quando tinha minha idade Ainda são retrô agora É assim que o retrô funciona, besta <risos> Então, tem uma pergunta uhum. O que você faz exatamente na loja? Hoje em dia, não muita coisa ah, São os bagulhos administrativos Ele contrata os funcionários De vez em quando vai fazer algum serviço e Nessas coisas que ele é bom Praticamente só isso E mesmo assim, tá tudo o nome dele ainda? É... Enquanto isso, você tá tendo que fazer tudo sozinha? É. E ainda por cima, tendo que trabalhar todo santo dia. É. Acho que você não devia fazer isso. Tá. Não. Se eu fosse você, pedir admissão. Ou tipo, assumir a loja de vez. Tipo, o jeito que você nem tenta resistir, contribui. Vai mesmo querer tocar nesse assunto agora? só tô, Eu esqueci de ler só Tô tentando que não é certo O jeito de você fazer as coisas Algo assim, não me lembro Que eu aceito? Que eu aceito? Você faz todo o trabalho e é ele que leva todo o crédito Ah, vai pro inferno Por quê? Ah Qual o seu problema? Que vai uma dose de realidade pra você Sabe, clique você criei que o técnico lá da loja? Ah, não, não sei. Você já viu ele? Não fecha o bico. Trabalha com a gente desde sempre. Quando eu tinha uns 15 anos, ele perguntou pro seu pai, pro meu pai, se eu podia me ensinar a dirigir. Meu pai disse que não, e daí falou pra ele nunca mais chegar perto dele. Não entendi. Ele é um tarado, mãe. Ele sabe a melhor parte, ele ainda trabalha pra nós. Nossa. Por que você não mandou ele embora? Eu não tenho permissão pra isso E mesmo se tivesse ele faz parte da equipe E francamente ele é o melhor da loja Praticamente libera a equipe de técnicos Já que meu pai não faz quase nada E eu creio que tem família, ele precisa do emprego Acho que eu vou vomitar Pois é, eu também Sei muito bem como é a sensação Só tô dizendo que se você ficar pegando leve com esses caras Pegando leve? Quer dizer, você é mais forte que isso, velho Você é tipo tão foda e sua? Sou foda? Eu reparei isso agora, o jeito que ela ficava deitada que, que era bizarro Minha mãe morrer não foi muito foda Eu estar enfornada nesse quarto agora não é foda Tá, foi mal eu Você é retardada demais, sabia disso? Como assim? Isso é bem retardado Ah, como assim? Muitas vezes as pessoas não têm como escolher fazer Seja lá o que você acha que é a coisa certa a se fazer Muitas vezes elas fazem o que fazem Porque não tem mais nada que possam fazer Você sempre pode escolher Escolher o que? Sério, me fala Que escolha eu tenho aqui? Fala pro seu pai como você tá se sentindo Fala o que pra ele? Qual é a sua solução mágica? O que eu preciso seguir? Eu tô a dois palitos quebrar sua cara você vem aqui pra me dizer que eu sou culpada de tudo que tá acontecendo? Você vem aqui pra me dizer Isso aí, abandona teu pai Que tá, já, tá ficando velho Que mal consegue levantar do sofá tem dias Vem aqui pra me dizer isso? Isso aí começa a fazer todo esse drama? Pra tornar a sua vida bem mais estressante do que já é? Não foi isso que eu quis dizer Ah, é? Então o que você tá dizendo, então? Ah, eu nem sei mais Tipo, o Greg deve estar por aí aproveitando, aprontando Deus sabe o que é essa hora e eu tô aqui fazendo a janta e pagando as contas Você não sabe, tipo, nada da na minha vida Você sabe o que eu deveria fazer Você é a última pessoa que eu quero conselho. Tá, tá, sinto muito Claro, você sente mu muito Todo mundo sente, mas você não entende Você é igualzinha na noite passada Tipo, o tempo todo Correndo pra lá e pra cá, tormentando as pessoas E fazendo o que quiser, enquanto o shopping Tá caindo aos pedaços da sua volta Pensei que você tinha se divertido Ela se divertiu é melhor eu ir embora É, é melhor você ir Mas tem uma amizade meio... Meio zoada, né? O pai dela já tá dormindo, gente não Vou acordar o velho. não Ou eu vou acordar o velho. Peixe peixoso, comer peixe É, a gente fez a escolha certa A parte do mercado foi legal, mas depois... Depois não foi legal não, foi meio... Meio tenso Ai ai que foi dia difícil é o meu também como vai a socialização surpreendentemente cansativa às vezes pois é por isso evito hoje em dia fiquei muito contente de te ver no trabalho hoje né não acredito que não acredito que não tinha ido lá ainda você voltou faz pouco tempo e não é muito de perambular lá perto do Ram hum também quem disse que não enfim foi bom te ver hoje até mais perambulante muito bem salvou essa hora acho que a nossa mãe está dormindo Nossa mãe dorme cedo acorda, acorda cedo também Muito bem, vamos fazer o seguinte A gente vai dormir E, e agora vai ter um pesadelo Com certeza Tem Aqueles sonhos loucos Tem que acordar os músicos Tô bem A gente tá tipo numa... Cidade de trem, eu acho eu não tá pulando do jeito que eu queria Vamos indo Eu sei que tem que subir tudo Depois de descendo aos poucos Cara fumando cachimbo ali. Primeiro músico. O passarinho do saxofone. Deixa eu olhar para o um inicial. Até um sonho muito louco, viu? Eu acho interessante... Aqui mais um vagão Eu acho interessante que... Eu não lembro o que eu acho interessante Eu ia falar alguma assim, bagulho e esqueci completamente Qualquer hora dessa eu lembro, um dia pensado ah tá, eu acho interessante as luminárias. As luminárias servem... Servem bem pra te indicar onde você já passou, né? Pra não ter problema. De se perder, parece. Aí o cara do trombone Tá quase, hein? Falta só um. Até que a gente não se perdeu dessa vez. Aí, o menininho do violino. Vamos ver qual que vai ser o, es o espírito animal de hoje. Será que é um peixe? Que a gente comeu um peixe? e as quatro estacas. Aparentemente hoje nenhum bicho Ah não, olha lá Chacarua. Acabado Mais um dia A gente vai encerrando o vídeo por aqui Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, atende nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo Fica assim então pessoal, até o próximo vídeo, ó. viva a amizade.